Essa simples bebida é poderosa e ajuda na ejaculação precoce. A ejaculação precoce ocorre quando o homem não consegue manter a ereção por muito tempo durante a relação sexual. Chegando ao orgasmo muito antes da parceira. Fala rapaziada beleza? Seus comedores de xoxota, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vou passar uma dica super poderosa, que vai te ajudar a eliminar da sua vida a ejaculação precoce. Fica até o final desse vídeo, que eu tenho a melhor dica de todas, que irá fazer acabar de uma vez por todas a ejaculação precoce da sua vida. Antes de começar com as dicas, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta.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 E o gengibre também favorece a circulação do corpo. Ajudando também a melhorar a qualidade das ereções. A dica mais poderosa de todas está na descrição desse vídeo. Confira como acabar a ejaculação precoce em até 4 semanas. Clique no primeiro link da descrição do vídeo. Até o próximo vídeo rapaziada.